Descendência alemã, assim como diz, né? Eu sou descendente alemão. Ah. É o, eu sou Sattler. Sattler. Sattler. É. Eu sou do leste de Minas. O senhor é do, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Lá daquela região de Estrela, Lajado, zona alemã ali, né? Ali aqui. E ela é de Lagoa Vermelha, que já é uma zona um pouco mais de italiano, né? E o nome da senhora completa é Ana Maria. Ana Roloff. Roloff, é italiano. É, eu é, é... É sou Roloff por causa dele. dele. Eu sou, ah, sou Ciliprandi, eu sou italiana. Me fala então o nome do pai da senhora e da mãe dos pais. É, ah. Hugo e Emeria Siliprandi. E os irmãos da senhora? Maria Terezinha, Sônia Maria, Maria Inês. E o homem? Não tem. Não, não só tem falou nome, Não, não, não tem. tem o homem. E não. dele? Ah, eu. Os seus irmãos. Ah, eu, infelizmente hoje em dia só sou mais eu que sou o mais novo e uma irmã que mora em Goiânia, Reda, né? Os outros já faleceram. E os outros que faleceram, nove meses? Ah, era Lauro, Edi e Lourdes. E os outros do sul moravam lá sempre. O seu pai? Guilherme. E a mãe? Guilherme? Selvina. Ok. Era gente muito boa. Gente boa. Trabalhou muito. Foi um exemplo para nós, todos. Você conheceu o avô? É, avô? Não, o bisavô foi desses primeiros alemães que chegaram ao Brasil. É. Em 1825. 25. Ah, eu não conheci nenhum dos avós. Infelizmente, eu tinha falecido quando eu nasci. A cidade lá é que o senhor morou é? Estrela. Tá Estrela. Me fala um pouquinho só rápido a. O senhor estudou lá naquela região e fala alemão ou não? Falo. Fala? Falo. Até os sete anos eu só falava alemão. Porque lá naquela minha região era só alemão. Todos, era só a língua alemã que se falava. Inclusive as pessoas de cor que vinham lá, elas todas falavam alemão. Isso era normal. Havia a professora que ensinava o português para vocês da escola. É, né? eu, eu tive o meu contato com o português na hora que eu entrei na escola, com sete anos. Porque em casa era só o alemão. Só o alemão. Só. E, inclusive isso até hoje, minha irmã, nós ainda falamos em alemão, eu e ela. Você comunica nós... melhor em alemão. Em alemão. É, eu, sou... eu sou alemão, mas eu sou feio. Eu sou de ó, a minha, de 1837. E foram para é, o leste de Minas. Uhum. Você conheceu a dona Ana hoje em, em Sarandí, no Rio Grande do Sul. E por que que eu estou aqui em Franca hoje? Porque nós temos casa? um filho morando Quiramos aqui. Vamos visitar o filho. Porque ah, nós fomos embora, o filho ficou. Ficou. É, Então ele continua exercendo aqui. Ele trabalha com o quê? É empório de vinho. Hum. Produtos importados. Ó, oh, Foi muito bom conversar. Vocês só têm um filho só ou não? Não, temos três. três. Fala o nome deles aqui, dos netos também. que mora aqui é Anselmo, a menina é Ana, Karina, e o mais novo é Maurício. Como que eles descobriram o Franca para trazer vocês para cá? Desse? Eu quando me aposentei... Nós trabalhávamos no Banco do Brasil. Nós dois somos do Banco do Aí Brasil. Aí nos aposentamos. E daí eu recebi assim, uma proposta e recusava para vir uma grande empresa aqui de Franca. Fui diretor financeiro. O Flamengo o Flamengo. É. Eu prefiro é, não. Não falar. Não comentar. É. Exato. Aí. É. Mas no banco o senhor não trabalhou aqui não, no Brasil. Não, não, não. aqui eu nunca cheguei a trabalhar. Só tenho bons amigos aqui. Todo é eu uma boa Não é. era amigo e... do senhor Antenor, é. não, Angenor Santiago. Sim, sim. sim. Né, é. Que era de. É, confissão espírita. Né? O senhor é luterano ou não? Luterano. Sim. Eu óbvio. sou presbiteriano. Ah, o tá. meu alemão, quando chegou no Brasil, não tinha comunidade luterana e o presbiteriano Exato. que deram Há assistência. É coincidência entre a nossa, nossa. Praticamente são, são as, as mesmas, né? É, ué, O presbiteriano é, deu assistência aos luteranos e fizeram o presbiteriano. É a mesma, nos Estados Unidos? É. O presbiteriano é muito mais forte, mas é o luterano que nós temos aqui, né? É. é. Lá no sul, agora na minha região o presbiteriano é muito forte, é, Valadares, é. aquela região. É. E o norte do Espírito Santo. Que bom conversar com vocês. É, eu, eu era é. católica de casa e daí a é. gente começou a namorar e daí já casamos na luterana e continuamos luteranos até hoje. E ele é muito atuante na igreja lá onde a gente mora, Balneário Camboriú. Ele canta no coral, ele, ele participa das reuniões, ele é muito atuante. Que tem, coisa lá, boa! Lá a bebê é muito forte também. É. Eu canto inclusive no coral, a bebê tem um coral lá. Né? É coisa que é muito difícil de achar pelo Brasil lá fora. E, e, e lá tem. E, e a, o coral empolga, né? Nossa! Ah, é. Essa coisa a é muito música é. Castelo Forte. Isso. Não Isso. O senhor tem? O senhor lê esse Castelo Forte todo dia também? Tem o Castelo Forte que é devocional, mas eu estou falando é da música, o Castelo ah, sim, Forte. É, é do, Não, do e, É, devocional, né? Tem o, devocional, tem o nós, devocional. É, que a gente olha todo dia. É bom. É parabéns. É um suporte para, para a gente. Eu né? sou é. Helgo, A vida, o que, que é a vida? A vida é, é viver o momento presente. né? Eu acho que é isso aí, e ela é feita de, tudo, de pequenas coisas, que te dão uma alegria. E de não grandes é o, desafios, né? Não é, não não é grande, ver. não é só esperar o, o que vem no dia de amanhã, é só esperar, amanhã eu vou ser feliz, amanhã eu vou ter dinheiro, amanhã eu vou ter isso, vou ter aquilo. Acho que é um momento presente, que, como se diz, somos nós dois. Nós temos a vida, os três filhos, todos independentes, eu e um neto. ela estamos um neto. O nome dele. Vivendo... Joaquim. Joaquim. vivendo bem, tranquilo, mas não precisamos de grande ostentação para ser feliz não, não é isso aí Felicidade. É o, dia, é o é a paz de espírito, é a espiritualidade, é o convívio, é a amizade, é o riso, é a, é a, a simbiose. A solidariedade. É a, a solidariedade. Solidariedade, é isso que eu acho que é a vida. O desafio para a senhora de, do dia a dia. A senhora passou luta, qual que é a luta que a senhora teve e as alegrias? Alegrias Casas. foram muitas. Muitas. Lutas mesmo, mesmo assim, eu não posso dizer que foi luta. Todo mundo tem, né? enfrenta umas, umas, umas... Tribulações. Tribulações. Mas foi graças bom. a Deus tudo passou. Foi com doença da minha filha, foi... Mas que graças a Deus foi resolvido. Foi assim... Eu até... Me sinto agradecida, agradeço a Deus todos os dias. Me sinto protegida, abençoada. Abençoada. Eu vou contar uma, uma fazer só uma, uma colocação. A fé ilumina o nosso caminho. Né? Exato. Bem Com isso aí. certeza. É. Justamente. A pessoa que tem fé não tem é, atropelo, não tem obstáculo, né? É. Tá sabe sempre vencendo. O momento certo é. que ele vem. É. É. é. O momento certo vem. É. Essa essa esperança. É. nós somos é. resgatados pela esperança se morrer a esperança sempre, Sim, né? exatamente. você espera no senhor é. descansa no senhor é. a, a nossa parece que deus dirige a nossa vida Sim, é, a nossa quando força, quando... Força, né? é a nossa força é a nossa força tem um versículo da bíblia do salvo eu gosto muito entregue o teu caminho ao senhor confia é nele e o mais ele fará aí o senhor está fazendo e o da senhora qual que é o versículo que é, é? A senhora, tem muitas, muitas passagens bonitas, o nosso? né? É, muito assim. é. É, esse é um. É... Qual que é? Entrega teu caminho ao senhor. É o ele, ou mais Ele fará. Ele fará né? Puxa, isso é o norte para nossa caminhada, né? É. é a gente descansar em Deus. É tão bom. Eu fiquei é. muito contente por ter registro. Eu também porque porque o, que, o que o senhor registra? O que o senhor faz depois ah, com ele... esses registros? Agora eu fico com a história de vocês. <risos> eu tenho um arquivo. E eu vou contar para vocês, vocês podem compartilhar. Eu fui vereador aqui um tempo e na nossa época nós mudamos o, o conceito de museu. Desde guardar peças, uhum. a gente guarda a voz e a imagem das pessoas. Nossa. Quando você tem uma foto antiga, você fica muito emocionado de ver. Agora você calcula bem, você ouvir uma história de uma pessoa dos antigos, né? Então a gente faz isso e eu tenho um arquivo de história e tenho um canal chamado Memórias e Vidas. Qual é o canal? Eu, Memórias e Vidas. Ah. Aí eu vou passar para vocês, se eu tiverem o WhatsApp, Sim. aí eu posso, eu posso ficar com o telefone, aí eu passo para vocês. Aí vocês compartilham isso com meio mundo lá é, e, é, e contando a história da vida. Porque a, a nossa vida, eu, eu, eu falo muito de família, porque eu sou pastor. Né? E a gente, para entender a Bíblia, a gente tem que entender as famílias, as famílias que vieram, certo? O pai do senhor, nós não conversamos muito, mas quando ele veio, ele já trouxe um grupo com ele, sim, chegando, sim, sim, sim. né? Aí é. foram esparramando. Quando a gente fala de imigração de hoje aqui, de mudança, dentro do país, é fácil. Agora, os alemães, quando vieram, eles vieram para o meio do mar. Eles tinham sim, que Não, era um desafio muito grande e aquela região ali também era muito de conflitos, de guerra, né? Sim. Na época onde chegaram, sempre, sempre, sempre. vocês tiveram os pais dos, de vocês ah, lá? Mira, meus pais não, mas a avó, é. a minha avó, parte materna, chegou a viver meses no mato escondido por causa da guerra. Eu conheço um pouco da, é, da história, mas muito pouco. Então eles contam para gente como que era difícil é. e depois era perseguido por causa ele contou causa aqui da, o fogo da, da língua. Na época do é. Getúlio. É. Não depois podia. eu senti que eles não podiam usar a língua ale, a alemã. Não, não podiam usar. Certo. Aí depois foi a adaptação deles Sim. no país. É muito difícil e a história é muito é. bonita. É. A é. gente é. passa por um podia. momento, né? É. Podia. Aí eu vou passar. Ó, ah. oh, muito obrigado. Ah. Ô tudo... oh, Gorete, tudo bem? Ó, oh, uhum. vamos andar, vamos andar um pouquinho. Deixa eu só gravar aqui, espera aí.